E aí guerreiros e guerreiras, aqui aqui novamente trazendo mais um vídeo para vocês E roletando hoje na caixa DDB Dia das Bruxas 2017 Para você que não sabe, para você que tá vendo novo Então ó, vai estar tá aqui nos cardzinhos, aqui embaixo do lado aí Os vídeos anteriores, né, roletando na 2013, 2012, 2015 2016, tá? e 2016 E para vocês ver como é que tá. Soldado, mas como assim? Onde saísse essas caixas roletando? Gente, pra quem não sabe... Ó, vou deixar 150 da de automático, urubu. Tô nem aí, enquanto eu vou explicando. Pra quem não sabe, é, essas caixas vieram, né? É, agora vem. Só porque é ruim. Só porque a é caixa ruim, vem essa bexiga. Vamos lá, vem que vem, vem neném. Essas caixas... É, retornaram né? vieram nas edições DDP passadas passados e retornaram agora em 2019 tá só que essas caixas vão estar por algum tempo no mercado negro né durante é, a segunda quinzena deste mês de outubro então do, do dia 20 e poucos adiante acho que até o dia 30 até o começo do mês essas caixas vão aparecer no mercado negro Tá, vão ficar de dois a três dias E depois vai sair Então você tem que ficar ligadinho aqui no canal é né? Ligadinho aqui no Facebook do boneco Se você não segue, segue lá E também é, Nas redes sociais do, do Do Crossfire Oficial Que essas caixas vão aparecer lá Vão estar tá anunciando quando elas vão aparecer elas vão estar tá online aqui Pra você não perder Tá bom boneco Então, dado o recado Vem que vem, vem neném vem que eu tô boneco também, tá? Não esquece, essas caixas não vão ficar no mercado negro. Elas vão aparecer, vai ficar alguns dias e depois vai sair no, no MN, tá? Depois não fica pergunta aí. Lembrando pra vocês: se vocês querem roletar, se vocês querem completar essa caixa, VP é rápido, fácil, cada hora, sem demora, sem complicação, o link vai estar tá aqui na descrição. É o nosso parceiro Zé Louco. Você é louco, o ZP é louco cash, vende qualquer tipo de jogo lá pra vocês, qualquer tipo de cash pro jogo: Free Fire, Zula, é, Pub Delight, Crossfire, é, Google Play, qualquer cash que vocês comprarem lá, o Zé vende, tá? Fala assim: Zé, vim através do Soldado quero comprar aquele cash monstro. E todo mundo que comprar cash com o Zé né, durante a semana, todo fim de semana ou todo fim do mês vai estar tá participando de um sorteio extra. Que, que você pode ganhar cash, mano Já pensou? Você compra 9K A partir de 9K Se você comprar uma recarga lá de 9K Toda semana você participa de um sorteio aleatório Que pode ganhar 15, 28K é, de, de ZP lá de qualquer jogo que você jogue, cara Então é muito proveitoso É bem bacana para mais informações vai lá no Zé Dá uma olhadinha lá Porque é top O boneco, ó Assina embaixo totalmente confiável, tá bom? Porque senão não estaria falando aqui no vídeo Tá bom, meus queridos? Deixa eu tomar água que eu tô garganta aqui. Vamos lá. Vem que vem. Vem, neném. Hum, cheirou. Vem a arma que o boneco não tem. Por enquanto eu só ganhei a Dual Coach. Oh, cês, tanto vocês falarem que eu não estou de camisa, comprei uma camisa nova, tá? Se você tiver aí, se você é do quartel quiser mandar as camisas pra nós, manda. Porque tá boneco. Uma camisa nova, comprei uma camisa nova. Falam, ah, só dá sempre com a mesma camisa. Não, soldado tem várias iguais. <risos> tem várias iguais. Olha! Uh! Essa eu... Acho que eu não tinha, não sei. AKDDB47. <risos> Bom, não sei. Eu acho que eu acho que eu tinha, eu acho que eu tinha, mas tá bom, vamos lá. Isso dá porque você tá roletando tudo automático? Porque os inscritos sempre me pedem, o pessoal sempre me pede isso. Dá, eu quero ver você roletando 150 no automático, 150 no automático. Então tá aí, rapaziada, tá aí 150 caixas no automático pra gente ficar boneco, pra não demorar. Vocês pediram, eu falei que ia trazer, eu tô trazendo aí agora, caixas DDB. 150 na automático, urubu. Ganhar, ganhou, perdeu, perdeu e falar que não deu. Então você vê que o boneco não deve nada para vocês. Vamos lá! Vem que vem, vem neném! Eu acho que não tem só isso nessa caixa não. Essas caixas estão bugadas. Essas caixas tem tão... boneca, sabe o que, eu quero dizer? Ó. Nesse exato momento que eu estou gravando aqui, tem gente que tá perguntando que dia que vai vir. <risos> Acabou de mandar mensagem, o pessoal viu, ganhando aqui, estão mandando mensagem Estudado, estudado, que dia vai vir essas caixas aí, vai vir essa semana Vai vir essa semana, essa semana Só, só não me passaram os dias corretos, mas vai ser essa, a partir dessa semana agora A partir do dia 21 adiante, vai, vai vir aí, vai estar tá no mercado Tô ficando com medo Boneco de dinheiro Bora mais uma né Tem ganhar mais uma né Porque não tá como? Não tá boneco Mais uma, não era mais uma repetida né Pô. Tá de sacanagem Pô, aí ferrou, né? Isso aí é Pô, tá bom Tá bom Tá bom, tá ruim, mas tá bom. Mas poderia ser pior do que é ruim, mas tá bom. Tá bom. Vem que vem. Vem neném. Vem que eu tô boneco também. 22 hein, 22 eu ganhei 3 armas, é. é, é, não tá bom, mas poderia ser pior, né, como você já viu nos vídeos passados, poderia ser pior, ainda não tá bom, mas poderia ficar pior, mas tá bom, vai ter 15 caixa, vem que vem direito talvez a gente ganhe alguma coisa aí, vamos ver né Pode ser que ganhe alguma coisa que já não tenha ali repetida Porque se ganhar outra K47, aí o bicho vai pegar aí Aí o bicho vai ficar tenso Aí o bicho vai... Pô Vou ficar como? Boneco Vem que vem Vem, neném que eu tô boneco também Tô ficando com medo De Eita! Eita! Bom, então é isso, rapaziada. 150 caixas roletado na caixa Dia das Bruxas 2017 e ganhei duas AK74 DDB e uma dual coach Então é isso. Porque ser gamer e roletar essas caixas de DDB. Ah, Se você não assistiu os outros vídeos ou leitando essas caixas, a continuação vai estar tá aqui em cima, aqui do lado, ó. Aqui vai estar tá aqui, aqui. Então, olha aí, tá bom? Muito obrigado aqui a todos que deu um grande abraço e leu isso. -se, porque sem gamer é uma guerra. Fui.